linda do meu coração. Estou sem foco já nem. Né? e já estão sem foco. Para quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, estou aqui para fazer mais um vídeo que vocês amam, eu amo demais, que é melhor versus pior. Inclusive, vou mostrar para vocês o dia que está fazendo hoje. Olha isso, sabe aqueles dias... Em que literalmente tá, olha, tá escuro, tá frio, tá um frio. Deus me livre. Só de botar a mão pra fora, eu já tô congelada. Tô de moletom até dentro de casa. Ou seja, tá frio. Porque aqui em casa é muito, muito, muito quente. E aí, o que, que a gente tem vontade? A gente tem vontade de comer. É nessa hora que eu amo vocês mais do que tudo nessa vida. Porque vocês amam vídeo de comida e eu amo comer. Ou seja, a gente tem o um encaixe perfeito. Eu e você somos o um encaixe perfeito. <risos> Só pra começar esse vídeo, eu já vou começar assim, amando vocês mais que tudo. Eu amo vocês, mesmo se vocês não gostassem de comida, de todas as formas. Vocês são tudo pra mim, eu sempre falo isso, sempre, sempre, sempre. Eu sou muito grata, muito, muito, muito grata por tudo que eu tenho conquistado. E tudo que eu tenho conquistado é graças a vocês. Então bora começar esse vídeo, que hoje eu vou fazer melhor versus pior de churros. Vocês me pediram muito, muito, muito, muito. E aí, esse dia, né? Esse dia tão preguiçoso, tão gostoso de comer um docinho. Hum, a dieta ama, a dieta adora. É verdade, quer dizer, às vezes não. E eu vou fazer churros, porque vocês pedem e eu faço. Os pedidos são ordens neste canal, como eu sempre falo. Então bora começar. Bom, estamos aqui, eu e ele, meu celular, meu companheiro dessa quarentena, né? Que tá todo mundo sozinho, tá todo mundo no celular. E aí eu já abri o aplicativo de entrega e eu digitei churros. Vou mostrar aqui pra vocês... Melhorzinho. Digitei aqui churros e aí já apareceram várias avaliações, várias opções. Tem muita opção de restaurante que tem churros. E aí eu vou colocar aqui no ordenar por avaliação, que é o que nos interessa. Então é o seguinte, já encontrei aqui no aplicativo a melhor avaliação e a pior avaliação. O estabelecimento com a melhor avaliação possui avaliação 5, o que é muito bom. Nem sempre as avaliações melhores chegam a 5, porque realmente o negócio tem que ser muito bom para chegar a 5. que eu sempre falo, né, que a galera adora reclamar. A gente adora colocar uma reclamação, mas quando o negócio é bom, quando que a gente avalia? É muito difícil avaliar, porque é real, né? A gente ama dar uma reclamada. Nossa, veio isso, veio aquilo, nananã, nananã. Agora, quando vai muito bom, quando vem maravilhoso é muito difícil a gente avaliar. Temos aqui a avaliação 5 e a de pior avaliação é 3.2. Não é uma avaliação lá horrível, mas também eu sempre comento que, né, esse tipo de coisa, por exemplo, churros qual a chance de um churro ser tipo horrível? Eu acho que é muito pouca. Por isso, 3.2 é uma avaliação super ok, sendo que é uma coisa muito boa. Então, agora eu vou selecionar, vou escolher do mesmo sabor. Acho que eu vou pegar dois de cada pra gente poder diferenciar e poder comparar bem. E aí, vou contar aqui pra vocês do que eu escolhi. Fechou? Então é o seguinte, acabei de escolher os sabores, peguei sabores iguais, claro, pra gente poder realmente comparar um com o outro. Então eu peguei um churros de doce de leite, que é o churros tradicional, né, o que a gente mais conhece de doce de leite, e um churros de não me diga! Peguei no melhor e no pior, os dois tinham essas duas opções, iguaizinhas, então peguei, né? Porque assim, gosto de uma Nutella, eu gosto. Então agora eu vou contar pra vocês o valor que vocês sempre me pedem pra falar de um e de outro. Então, seguinte. No estabelecimento com a pior avaliação, tivemos os churros de doce de leite custando R$ 7,50. Enquanto o churros de Nutella custou R$10. Já no estabelecimento de melhor avaliação, os dois churros custaram o mesmo valor. Um é doce de leite argentino, foi o mais próximo que eu consegui. E o outro é Nutella, os dois custaram R$14. Então a diferença não é grande, mas eu vou confessar que, meu Deus do céu, eu não sei se aonde eu sou acostumada a comer churros, que no caso é nas minhas cidades do interior, né? Que é tipo no circo, lá encantado e tal, eu pagava 3 reais nos churros, eu achei caro Comentem aí se vocês também acharam, porque eu particularmente acho caro um churros 14 reais, mas tudo bem, não tô reclamando até porque eu estou aqui para provar e dizer se vale a pena, se não vale a pena então agora vamos aguardar que os dois já estão a caminho e enquanto vocês aguardam comigo deixe o seu like, já comentem quais os próximos melhor versus pior que vocês querem ver aqui e se inscreve neste canal maravilhoso Bom galera, já estou aqui com os dois Inclusive fiquei chocada Porque os dois chegaram exatamente na mesma hora Eu desci pra buscar um Tava chegando o outro. O entregador me encontrou na recepção. Então os dois chegaram exatamente na mesma hora. Isso foi muito bom. Posso medir a temperatura dos dois. Porque não teve um que chegou antes. ou outro depois. Etc. Isso é muito bom mesmo. E é o seguinte. Este é o de pior avaliação. E este o de melhor avaliação. Vou mostrar para vocês eles de pertinho. Como eles vieram e etc. Então é o seguinte. Podemos ver que a Carol pegou a Maria do João. E colocou o dedo no microfone. Então irei duplar ela para vocês. Esse daqui é o churro de pior avaliação. Ele é de Nutella, doce de leite. Vocês podem ver que não veio nada por cima. É só açúcar mesmo. Tá vendo, ó, não tem nadinha Mas veio aqui, ó, Nutella E também veio doce de leite Vou comer tudo Já esse é o churro de melhor avaliação Que foi muito caro, 14 reais Ele veio com esses negócios em cima aí, entendeu Com amendoim e o chocolate, eu acho, não sei Mas parece muito bom também Eu vou comer tudo, tá vendo Hum, é, eu vou comer Então basicamente os dois têm uma cara maravilhosa então, bora provar. Chegou a hora, na verdade, né? Vamos provar. Antes de tudo, álcool gel, porque, né? Veio delivery. Como eu estou indicando para vocês, tudo que vier de fora passa em álcool, Fiquem em casa, a gente precisa respeitar essa quarentena. Todos ok? Então, bora. Vou começar provando o de pior avaliação, como sempre. Bom. Eu achei ele com uma cara bem boa. Só uma coisa que me assustou foi que agora eu tirei o guardanapo dele. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Dá pra enxergar, né? Ele veio com bastante gordura. O outro não vem enrolado no guardanapo, então eu não posso dizer pra vocês se ele tá com gordura ou não. Só provando mesmo. Mas esse aqui já dá pra dizer que ele veio bem engordurado. Mas... Provando, que a gente vai saber. Então eu vou começar provando o de doce de leite. Tá. Já temos uma coisinha de diferença entre os dois. O de melhor avaliação veio quentinho. Ele tá derretendo, ó. Tá bem derretido e ele tá quente. Enquanto o de pior avaliação, ele tá bem gelado. Dá pra ver que ele tá um pouquinho mais duro, porque ele já tá geladinho, né? Devo bem meu guardanapo no chão. Olha, ele é gostoso, mas eu senti que tem muito gosto de gordura. Muito, muito, muito, muito gosto de gordura. Vou mostrar pra vocês. Ele não é muito recheado, ó. Eu tô apertando ele pra caramba. E ó, ele saiu uma pontinha de doce de leite. Eu apertei ele desde o meio. Ele é bem vazio. Vou até abrir aqui ele pra vocês. Ó. Ele é bem vazio. Não tem quase nada de recheio. Real, real, real. Não fui induzida nem nada. Estou dando a minha avaliação de acordo com o que chegou aqui em casa. Assim, é bom... É bom. Não vou dizer que não. De jeito nenhum. Até porque, como eu falei, eu acho muito difícil um churros não ser bom. Ele tem um pouco de go gosto de gordura, sim. Isso não tem como negar. Mas ele é gostoso. E ele é crocante. Eu adorei isso. Ele é super crocante. Eu amo coisa crocante. Se viesse molinho, eu já não ia gostar. Eu amo coisa crocante. Agora eu vou provar o de Nutella. Lembrando que veio um negocinho aqui. É, talvez isso faça diferença. Mas eu vou comparar o recheio dos dois mesmo. Não o que vem em cima, tá? Hum hum, hum, hum, hum. Gente, uma coisa que eles estão de parabéns é que ele é muito crocante. Ele é muito gostoso. Apesar da massa ter esse gostinho de gordura, ele é muito crocante. Sabe quando dá o barulhinho assim na boca? Eu gostei muito, muito da consistência da massa deles. E mais uma vez, vou mostrar o recheio. Ó, eu tô apertando. Esse já tem um pouco mais. E é Nutella de verdade. Então, quanto a isso, eles estão super de parabéns. Porque normalmente os lugares não colocam Nutella, Nutella. Ó, ele, esse já tá bem mais recheado. Bem mais recheado mesmo. Já dá pra ver muito mais do que o outro. Então é o seguinte. Se eu fosse avaliar pelo de Nutella, eu amei. Gostei mesmo, mesmo, mesmo, mesmo Achei a massa crocante, gostosa Eu acho que talvez o gosto da Nutella Tira um pouco esse gosto da gordura Dá pra sentir ainda, mas não é tanto E ele tá bem mais recheado Se eu fosse comparar só o de doce de leite Claro que eu ainda não provei outro Mas eu tô dando avaliação sobre esse Eu achei ele ruimzinho Porque realmente o gosto do doce de leite Eu acho que tinha pouco doce de leite Ele não se sobressaltou da, da massa E aí tá com muito gosto de gordura Muito mesmo mesmo mesmo E eu tô com bastante verdura nas mãos Agora vamos para o de melhor avaliação Vamos para este aqui De melhor avaliação Vou começar pelo de doce de leite Olha, ele tá bem quentinho E ele é bem mais pesado Eu acho que é também por causa da cobertura de cima, né? Hum. Hum. Nossa, é muito gostoso Tão crocante quanto Ele é realmente bem crocante e eu vou mostrar pra vocês o que eu falo do recheio. Olha isso. Ele já é muito mais fechado que o outro. Eu tô apertando igual eu apertei o outro. E ele tá bem mais deixado. Olha isso. Ele escorre doce de leite. E o doce de leite é muito gostoso. Muito, muito, muito, muito gostoso. Com relação ao de doce de leite, eu concordo que esse é melhor do que aquele. Agora eu vou provar o de Nutella, porque eu gostei muito daquele de Nutella. Pra poder comparar com vocês. Mas esse aqui, realmente... Nossa, é bom demais. Vamos pro de Nutella agora. <risos> Meu Deus. Meu Deus. Gente, não sai é bom demais. Nossa senhora. Nossa, é porque na realidade o outro também era bom. Só que esse aqui, ele é tipo uma explosão de sabores, sabe? Vem o crocante, e aí vem, acho, todas essas coisas aqui. Aí depois vem o gosto da Nutella, e realmente ele é uma explosão de sabores. Vou mostrar agora, apertando esse aqui também, pra mostrar pra vocês a quantidade de recheio. Também já tá mais recheado. Na realidade, eu acho que de recheio, este, estes... Tão parecidos. Olha, não tá muito além. Dá pra ver que esse aqui sim tem Nutella a mais. No recheio, né? Não no, na cobertura. Porque o outro eu nem botei a cobertura. Mas os dois são muito gostosos. Os dois estão muito crocantes. E assim. Se eu não tivesse provado o de melhor avaliação, eu com certeza super amaria o de melhor avaliação, o de Nutella. O de doce de leite eu achei com gosto de gordura e não vou negar. E esse aqui eu não senti gosto de gordura. Eu acho que pelo fato de que tem tanto recheio e tanto doce, que tu acaba nem sentindo gosto, sabe? Tu só sente a crocância com a Nutella e o doce de leite. E esse doce de leite é uma delícia. Meu Deus do céu, é muito gostoso. Bom, é o seguinte, Após plástica provarmos os churros, agora eu vou ler as avaliações que tinha lá no aplicativo. Vamos começar pelo de menor avaliação. Júlia deu uma estrela. Churros duro e sem recheio. Confesso que me decepcionei. Duro não diria, eu diria crocante. Para mim isso é um benefício. Eu realmente gostei da crocância dele. E ele realmente é bem mais sem recheio do que o de primeiro. Isso, o de doce de leite. Luiz, uma estrela. Churros veio completamente explodido, mal consegui comer. O meu veio perfeito. Então essa reclamação eu realmente não tenho a fazer de jeito nenhum. Eliane, uma estrela. Achei os churros com a massa estranha. Um gosto estranho que era tudo menos churros. Além de que o doce de leite deles não é dos bons. Provavelmente feito no local. Péssima escolha. Então... Massa estranha com gosto estranho tudo menos churros. Não, porque tem gosto de churros mesmo. Tem um pouco de gosto de gordura que eu comentei com vocês, mas não é nada super absurdo, porque dá pra sentir a massa de churros. E o doce de leite, eu tenho aqui, ó... Quando explodiu o doce de leite daqui, eu coloquei nessa, nessa tampinha. E eu tenho o doce de leite deles aqui. Então eu vou comparar os dois. Tá... Tá... Olha, acho que é tudo igual. Não muda muito. Esse aqui é um pouquinho menos doce só. Não é uma coisa absurda pra dizer que não é dos bons. Eu achei bom, sim. Mário, uma estrela. Churros com gosto de gordura. Parece que o óleo do estabelecimento não é trocado há meses. Esse eu tenho que concordar. O churros realmente tem um gostinho de gordura. Agora vamos para o de melhor avaliação. Joana, cinco estrelas. Melhor churros que já comi na minha vida. Sempre que eu quero comer algum doce, peço na... Tcharam! Nome do local. O doce de leite deles é sensacional. Realmente, eu acho que é o melhor churros que eu já comi na minha vida. Eu nunca tinha comido assim dessa explosão de sabores que eu falei, sabe? Tem uma crocância, tem um gosto. É muito bom. Muito bom mesmo. Os dois são muito bons, na real. Eu amo churros, então também fica difícil. <risos> Mariana 5 estrelas. Que churros incrível! Nutella de verdade em grande quantidade. Não pecam em nada. Sobre a Nutella de Verdade, os dois locais usam Nutella de Verdade. Isso é muito bom. Luana 5 estrelas, sou apaixonada pelos churros deles Doce de leite argentino é o melhor do mundo Gostei muito do doce de leite, mas o de Nutella pra mim Meu coraçãozinho tem um dono que se chama Nutella Luana 5 estrelas. Olha, duas Luanas. Super recomendo, massa fresquinha e sequinha, sem gosto de gordura. Além de que as opções de sabores são maravilhosas. Concordo, a massa é realmente fresca, seca e não tem gosto de gordura. Eu amei, amei de verdade. Eu gosto muito dessa comparação que a gente consegue fazer, que é o que eu falo pra vocês. Eu tenho que ser um pouco mais chata com um e um pouco chata com o outro, pra gente poder ver essa diferença. Mas realmente, eu gostei muito dos dois churros. Mas... Mas se eu fosse escolher um, eu com certeza escolheria esse. Ele tá muito mais gostoso, saboroso de doce, assim, sabe? Não tem gosto de gordura, não tem gosto da massa. Ele tá muito bom. Mas se eu comesse só esse, não tivesse comido de maior avaliação, sem dúvida nenhuma eu ia estar tá babando, amando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amores. Comentem. Comentem, né? Curtam. Comentem quais os próximos Melhor ou Pior que vocês querem ver aqui. E quem ficou até o final, comenta a hashtag que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, amo muito vocês. Tchau!